na chamada Macrozona Centro, que pega toda essa região central, da Vila Nova, Vila Matias, até o Chinês, um levantamento com base em dois instrumentos urbanísticos previstos no nosso plano diretor. O primeiro é a arrecadação dos imóveis abandonados, que na verdade vem de um instrumento do Código Civil, e o outro, que é o chamado PEUC, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, que vem do Estatuto da Cidade. Os dois instrumentos, usados em conjunto, junto com outros também previstos no plano diretor, eles têm como finalidade fazer com que os imóveis cumpram a chamada função social da propriedade, que é o quê? Que o imóvel tenha uso. Existem incentivos hoje no próprio plano diretor e na lei de uso e na lei do Alegra Centro que promovem benefícios maiores para o uso habitacional, que é o que traz vida, movimento, movimento comércio, de fato. São nove bairros, né? A finalidade principal é dar uso para o centro e, sobretudo, o uso habitacional.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 Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Amigos internautas do Boc News, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 8 de novembro, nós vamos entrevistar tão logo, estabeleçamos o contato, a conexão, com o Presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, que será o nosso entrevistado de hoje. Antes disso, porém, eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia a você, internauta. Também ao é nosso convidado, que em breve vai entrar também no nosso programa e que você pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube, na POC News TV, também no Twitter. No nosso Facebook, na Rádio BocNews e, é claro, também no nosso site, ao vivo, bocnews.com. Vamos aos, aos destaques de hoje, que é o dia do radiologista e dia mundial do urbanismo. Petroleiros de Cubatão entram em greve em apoio aos caminhoneiros, além de serem contrários à privatização da Petrobras. Ciclone extratropical na região oceânica causará ondas de até 2,5 metros e meio na Bahia de Santos a partir de hoje. Mudanças no clima jogarão 132 milhões de pessoas na pobreza até 2030, informa o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Com a aproximação da temporada de verão, Baixada Santista vive expectativa de incremento de negócios. Santos perde para o Palmeiras, na Vila Belmiro, mas mantém cinco pontos de distância da zona de rebaixamento. Agora vamos às estradas, nesse momento, conforme o site da Ecovias, operação 5x5, Obras na descida do litoral na Anchieta no quilômetro 20, neste momento também lentidão na chegada a São Paulo dos quilômetros 13 ao 10 pela Anchieta. Agora falando um pouco também sobre as balsas, por incrível que pareça a situação é relativamente tranquila nesta manhã. São 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 do lado de Guarujá conforme o site da Dessa Santos de Centro Carvalho tem 20 minutos de espera em ambos os sentidos para os pedestres. Agora a situação nas ruas da cidade de Santos, nessa manhã de segunda-feira, no site Santos Mapeada, da Prefeitura de Santos. Como é que está a situação nessa manhã, né? manhã de sol por enquanto, né? a previsão de mudança no de tempo, depois o nosso colega Celso Verniz vai entrar em mais detalhes, mas aí movimentação relativamente tranquila nessa manhã de segunda-feira, Chico. Muito bem, muito obrigado, Fernando, pelas principais notícias de hoje. Já estabelecemos contato com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Bom dia, presidente. Prazer em recebê-lo. Bom dia. É, para... Obrigado pelo convite. É um prazer também estar com vocês aqui nesse dia de hoje, discutindo o futuro econômico da nossa cidade. Muito bem, presidente. Eu queria começar essa entrevista, Samarco, me valendo aqui de uma das manchetes anunciadas pelo Fernando de Maria, que diz o seguinte, com a aproximação da temporada de verão, Baixada Santista vive expectativa de incremento de negócios. Pergunto, Samarco, você compartilha dessa mesma expectativa de incremento de negócios? Bom dia e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É, obrigado você mais uma vez. Oh... Olha, é, a gente tem uma expectativa positiva, eu acho que a gente sabe que é, a pandemia trouxe uma série de desafios, né? numa cidade portuária como a nossa, existem aí, falando aqui da área da logística, uma série de dificuldades que vão levar ainda um tempo para a situação, para a movimentação, de, principalmente de contêiner, se normalizar, é, isso envolve também outros aspectos, como turismo, né? e, e, e agora com, com, a, com a possibilidade de reabertura, a gente cita até o exemplo aí dos, da temporada de cruzeiros, a gente volta então a, a, a ter aí a movimentação de pessoas na nossa região. Então a, a expectativa é, é, é positiva, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer junto com a prefeitura, junto com o governo estadual, para desburocratizar e, e melhorar a, o, o, a condição né, de negócios da nossa região, mas eu acho que é um momento interessante, né? Eu acho que é, programas aí para revitalização de centro, tem uma série de aspectos positivos à frente. Sem dúvida, e os desafios são imensos, viu, Samarco? E nesse sentido você sabe perfeitamente que a nossa região precisa, sem dúvida nenhuma, retomar o desenvolvimento econômico, precisa gerar empregos, nós temos um desemprego muito alto apenas no Brasil todo e na região não é diferente, por isso é fundamental. Na sua avaliação, nos estudos que a Associação Comercial desenvolve, Samarco, como é que vocês veem? Qual é o melhor caminho para nós rapidamente retomarmos o desenvolvimento econômico e gerarmos os necessários empregos na nossa região é, eu acho que a, a grande é, tarefa da associação no momento é conseguir trazer abrir oportunidades de, de novas frentes de negócio para nossa região né? o, nós temos a, a, a, o setor portuário muito bem estabelecido é, a, a parte de serviços né? é, área de saúde muito bem estabelecida é. em Santos mas, é, de certa forma, a gente vive uma estagnação comparado nas últimas décadas. É, a gente não tem um grande crescimento na cidade. Claro. Então, para poder ter um crescimento, a gente tem que trazer novas oportunidades. Isso envolve a questão de inovação, temos o parque tecnológico. Então, é, Santos pode ser uma Smart City. A gente pode é, é, gerar... Temos empresas hoje aqui com 300 funcionários que desenvolvem sistemas... É, é, de software, de, de inteligência para movimentação de cargas, para a área de medicina do trabalho, tem uma grande empresa do nosso amigo associado Alexandre Herberger. Então, Santos tem muito potencial para isso. A gente precisa é, é, é, incrementar o, o, o cenário, a, a condição né, para essas empresas se estabelecerem questão aí de burocracia para abrir empresa, questão de impostos, né, os encargos. Uhum. tributários, a gente precisa realmente dar um, um suporte para que isso aconteça. E aí gerar mais empregos né? e, e, e desenvolver mais a nossa cidade. Aliás, essa é uma queixa recorrente do setor empresarial, ou seja, a desburocratização do serviço. No, no poder público é uma coisa horrorosa, é um cipoal burocrático, além do custo. Né? É, a tributação também é excessiva, ou seja, são dificuldades que o setor... É, investidor, enfrenta exatamente para poder é, contribuir para a retomada do desenvolvimento e para a geração de empregos. Isso que me parece fundamental, como você bem disse, Samarco. Mas eu queria agora é, trazer aqui para a nossa conversa o colega jornalista Fernando de Maria, que, vai, que certamente tem perguntas aqui dos internautas e dele próprio ao presidente da Associação Comercial. Fernando, por favor. Bom dia, presidente. O senhor comentou um ponto, eu acho que é um ponto importante. Essa questão que Santos tem todas essas características a respeito da área tecnológica, e a gente vê que, que ainda a gente está patinando. A gente teve oportunidade lá atrás, no início da incubadora de empresas, lá num projeto muito semelhante, que foi até de certa forma pensado com Porto Digital no Recife, lá evoluiu, aqui praticamente estagnou durante algum tempo. A própria incubadora ficou à, à, à mercê aí da, da boa vontade, chegou a ter praticamente nenhuma empresa incubada. Agora a gente tem um prédio já inaugurado há quase um ano. e, e assim Só que precisa ter gente, né? a participação da, de, de profissionais que efetivamente possam atuar nesse segmento. O que, que está faltando efetivamente para Santos, né? na sua opinião? Santos efetivamente dá essa virada, até porque a gente está com... O 5G aí batendo a porta, a gente tem o maior porto da América Latina. É, a própria pandemia, de certa forma, contribuiu para que muita gente trabalhe em home office e nessa área isso é bem possível. O que está que faltando, então, que a gente já perdeu um pouco esse bonde da história lá no início do século e agora, quem sabe, a gente consiga embarcar nesse bonde. O que, que o senhor acredita que precisa ser feito com urgência por parte das nossas autoridades? Bom dia, Fernando. O, nós acreditamos que o ideal, eu acho que falando do parque tecnológico, o, a, um grande avanço com a, a construção do prédio, eu acho que a estrutura é excelente, então o poder público fez a sua parte. O importante agora é que é, a gestão do parque é, seja o máximo possível na mão da iniciativa privada. Então, uhum. o poder público ele, ele oferece a, a, a infraestrutura, é, ele tem a sua responsabilidade na questão da burocracia, desburocratizar, é, dar incentivos fiscais. É, a gente precisa continuar trabalhando né, para aumentar esse suporte, mas a, a, a gestão do parque, o dia a dia, isso a gente tem que entregar para a iniciativa privada, para as empresas de tecnologia. A gente, como eu citei aqui anteriormente, temos uhum. empresas grandes já na cidade, que hoje, citando até um associado nosso, a Modal GR, que está abrindo filial em Portugal, a empresa está se desenvolvendo, um grande potencial, 300 funcionários no centro de Santos, outra empresa que está lá é, apostando no centro, uhum. mas ela hoje ela tem que contratar funcionários é, fora da cidade, porque a, a região não oferece né, os funcionários capacitados para poder atuar nessa área. Então, trabalho conjunto com as universidades para capacitar localmente. É, é, então, é, a gente tendo a oportunidade de trazer quem realmente entende da área, quem está vivendo isso, e deixar que essas pessoas encabecem né, com o suporte das associações, como a Associação Comercial, os outros institutos é, importantes da região, e o poder público entrando com, então, com, com a, o seu papel de poder público, né, de incentivo em questão de tributos, desburocratização, é, a gente tem tudo para dar certo. Mas o é importante que a gente imagina, que a gente enxerga é isso, é criar um formato que isso seja um modelo de, de gestão da própria iniciativa privada, desculpa. É, Samarco, a propósito desse tema, a Associação Comercial promove agora, nesta semana, é, mais precisamente no dia 11, né, um seminário, o primeiro seminário Universidade e Empresa da Baixada Santista. Inscrições podem ser feitas é, é, pelo site, enfim, na Associação Comercial. O que é que vocês pretendem com esse primeiro seminário Universidade e Empresa da Baixada Santista, São Marcos. Já temos na tela, inclusive, a, o chamamento à inscrição dos interessados. É Para quem não, não, não conhece o, o, a estrutura, aproveitando aqui para falar um pouco da associação. A associação ela conta com 270 associados é, nas nos diversos segmentos econômicos da nossa cidade e divididos, então, por câmaras setoriais, Sim. no caso, aqui, a Câmara Setorial das Instituições de Ensino, que, que é formada, então, pelas universidades aqui da nossa região, que é, a Câmara Setorial é que formatou do, a, a, esse evento, um parabéns aqui, através da nossa coordenadora, professora Silvia Teixeira, é, junto com os pares das demais universidades, né, com a, a Unisantos, Exanque, Sim. que entrou agora junto com a gente, né, o São Judas, é o, é o, o, a, o professor Edson Monteiro, né, da Unip, Unip, é um grupo coeso, uhum. participativo, eles, as reuniões são frequentes na, na, na associação, e aí a, a, a, foi é, é, criado esse evento para poder discutir é, e, e ter uma, uma, uma aproximação entre universidade e empresa que isso Sim. é fundamental, você tem claro. grandes empresas na região, a gente vai ter a MSC, por exemplo, participando do evento, e que é uma empresa que emprega cerca de mil funcionários, né? uhum. o, o, do tamanho né, que isso representa para nossa região, e o que, que essa empresa tem, é essa e as demais né, que estão participando, tem de demanda, tem de necessidade de capacitação e o que, que a universidade, então, pode oferecer. Claro. E aí a gente pode usar o nosso conteúdo local, isso fortalece as universidades, é, é, dá uma maior, uma maior oferta para as empresas locais, cria um cenário né, é, melhor para as empresas é, é, progredirem, se qualificarem uhum. e, e gera empregos com pessoas aqui da nossa região. Então, esse é o grande objetivo desse, desse, desse evento. Muito bem, é uma importante, uma iniciativa importante essa, não é, Fernando? Dúvida. É o primeiro seminário Universidade Empresas que visa fundamentalmente aproximar as empresas das universidades e vice-versa. Né? Eu acho Sem que dúvida. é da maior importância. Exatamente, e é, um, é, um, é um problema sério que a, a Santos ela fornece mão de obra muito capacitada e muita gente acaba indo embora. Né? E a gente sabe aqui, que nem você comentou, uh, empresas que não encontram aí mão de obra... É. Uh, local e precisam, obviamente, uh, contratar profissionais de fora. E, é claro, com essa mudança também de home office, muitas empresas não vão voltar como, no cenário como era anteriormente, né? uma, algo mais híbrido, híbrido né? nesse sentido. tá aí um cenário importante porque a gente também tem participado não só das universidades particulares, as das universidades públicas também. Existe uma proposta até de levar um campus da Unifesp, que foi falado até pelo, pelo diretor-geral daqui da, da, da Unifesp para o centro de Santos, que é uma iniciativa muito interessante, se isso for levado adiante, até porque o contrato está para vencer, se não me engano, em 2022. Ali é aquele campus que fica ali na costa para o Centro de Santos, que seria algo muito interessante para poder efetivamente dar seu suporte, não só acadêmico, mas o suporte também até residencial, né? de claro. criação de repúblicas para o Centro de Santos, daí também uma aproximação maior. Quase empresas... Mais aí, uma alavanca para o centro, Mais né? uma alavanca também, que é um tema até especial, onde está, obviamente, a Associação Comercial, aí e tem toda a história que é importante nesse cenário. Muito bem. Ô, ô, Samarco, aproveitando esse gancho do Fernando, eu queria você estar aí no centro, a Associação Comercial está, é, tradicionalmente, é, é uma instituição secular, praticamente, enfim, a todo um grande, grande respeito pela, pela Associação Comercial, pelo trabalho desenvolvido. E está no centro. Eu pergunto a você, na sua avaliação, Samarco, você está todos os dias no centro, enfim, trabalha aí, pergunto a você, o que seria fundamental, necessário, para que o centro retomasse aqueles momentos extraordinários do passado? É habitação popular? É, enfim, é essa demanda? É preciso gente, pessoas circulando no centro? É, a prefeitura... Está um, um, fazendo um grande esforço, né o projeto que foi apresentado até na nossa sede o, pelo secretário de desenvolvimento, o Glaucus Farinello, é excelente, a, a associação tá dando todo o suporte, todo o apoio, tivemos é, conversas também com, com o Grupo Tribuna, né, é, é, que tá fazendo um, um, um grande evento também relacionado a isso, como toda né a mídia em geral, eu acho que as universidades fazendo esse esforço também para povoar o centro, para estar junto e, e, e trazendo é, talvez campos como esse da Unifesp falaram talvez de, de estar presente eu acho que a gente é, pode ter um sistema é, híbrido que envolva empresas é, instituições de ensino e moradia é uhum. lógico que a, a parte mais histórica, né, que é o, o, o a onde está inserida a associação comercial, a prefeitura, a bolsa do café, é, ali você tem já um nível de tombamento maior que, que é, é, tem traz benefícios na parte turística, mas um pouco mais de restrições é, para adequações, principalmente para moradia. Então, mas eu acho que o planejamento que foi feito, como foi definido ali, é a, a as áreas aonde onde podem ser feitas alterações, eu acho que é, a área do Paquetá é, traz um grande potencial para criar um bairro ali moderno é, com é, tecnologia, agora como a gente, já o Fernando já citou o 5G, o VLT que está passando por lá, é, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. A associação, é, nós temos o nosso anexo, que é o prédio da biblioteca, uhum. que... Está é, sendo feito agora um, um trabalho de reforma para adaptação e restauro do, do prédio. Nós, em parceria com a Prefeitura, vamos... Esse, esse equipamento vai estar tá à disposição para ser um escritório é, do Invest Centro, onde as empresas que têm um interesse em fazer investimentos na região possam é, obter toda a documentação necessária. Isso vai acelerar todo o processo para o nosso próprio terreno onde fica o estacionamento, estamos estudando a possibilidade, talvez, de é, é, construir ali um, um, um edifício que, tenha, é, que ofereça mais espaço também para é, atividades é, é, econômicas ali, para incentivar ser um indutor né, é, é, para o pro desenvolvimento da região. É, centro, tem agora o bicentenário da independência, e, e que o, a Bolsa do Café vai estar fazendo 100 anos, temos ali a residência é, do José Bonifácio, o, o, o Panteão dos Andradas, tudo aquilo vai ser revitalizado, a prefeitura vai fazer um boulevard na Rua 15. Então, é, é um grande, uma grande oportunidade. O que precisa, Poder Público, parabéns ao prefeito Rogério Santos, está fazendo um grande esforço, mas aí eu acho que a gente... Para não acontecer o que aconteceu no passado, como o Alega Centro, que era um grande projeto, a gente tem que abraçar é, para o empresariado, a, a população, a sociedade em geral, é, é, dê força para que isso vá para frente. Lógico que sempre vamos, vai ser necessário adaptações, mas é, vamos corrigir os rumos do que for necessário, conforme a gente for encontrando os desafios à frente, mas é, temos que todos... estar tá Juntos no mesmo objetivo Para que isso de fato aconteça E a gente tenha a oportunidade aí de, de reviver os grandes tempos aí Do centro Sem dúvida é o que a cidade espera E espera já há muito tempo Há décadas que o centro volte a ser O que foi no passado uh, Samarco, eu peço a sua licença Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida Com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias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 Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews.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 Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Está com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 8 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer virtualmente o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. E antes de continuarmos a entrevistar com o Samarco, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernize, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, a semana promete muita mudança. Tava com saudade do frio? Fez calor o fim de semana, você aproveitou, mas vai esfriar, hein? Hoje ainda esquenta e vamos até os 26 a 28 graus durante a tarde. E aí tem um centro de alta pressão no Oceano Atlântico. Você não vê, mas ele está lá. E manda ventos para o continente. Com isso, vem também nuvens e umidade e pode chover à tarde com facilidade. Portanto, é bom prevenir. Temperatura sobe também na capital. 28, 29 graus pode chover à tarde. No interior, são pancadas isoladas de chuva por causa do calor, que passa dos 30 graus com facilidade. O aumento tempo. Muito bem, Celso Vernizzi. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Sempre preciso nas suas previsões e nas orientações com relação ao tempo. Mas eu queria agora, eh, dando continuidade, Fernando, à entrevista com o Samarco, eh, colocar a questão para ele da, da conquista, a conquista difícil, dura, eh, mas que acabou acontecendo do Complexo Andaraguá, que certamente o Samarco acompanhou a luta eh, do, do, do, do pessoal do Complexo, especialmente do CEO André Ursini, que há 15 anos, pelo menos, batalha pelo Complexo Andaraguá, pelo aeroporto de cargas da nossa região, enfim, com todo um equipamento de inteligência, né? de tecnologia, uhum. de, logística. de logística. Ou seja, é um grande complexo é, fundamental para a nossa região e que vai gerar, Samarco, como você sabe, segundo a avaliação do próprio Ursini, cerca de 17 mil empregos na nossa região. No entanto, por, por questões, mais uma vez, burocráticas, da legislação, essa coisa toda, há 15 anos... Discute-se o projeto, o Complexo Andaragó, mas que agora, felizmente, a Justiça garantiu a continuidade do projeto e ele será em breve instalado. Como é que você recebeu essa notícia? Mas é um belo exemplo de, de muita perseverança, de muita persistência do, do Ursini e de todos os seus pares. E recursos, né? E recursos também, né? O que eles investiram. 500 né? milhões gastos até o momento. Uma fortuna. É, Samarco, por favor. É, primeiro, os parabéns ao. Oh, André Ursini, pela sua resiliência, é, você falou, né, meu, os absurdos do nosso país. Sim. Você tem um projeto que vai gerar 17 mil empregos, que vai trazer renda para a região, desenvolvimento, é, e você leva 15 anos para conseguir uma autorização né, para poder implantar o projeto. E... Então, todo o atraso, né? tudo que a, a região já poderia ter se beneficiado durante todo esse período, foi perdido. né? Mas o importante agora é olhar para frente, e é, eu acho que a gente tem que pensar na, é, sempre aqui como como a região, né? eu acho que é, é, quando a gente faz os estudos na associação, principalmente quando se fala em, em questão portuária, é, a gente sempre tem que imaginar... É, o porto não é só Santos, é Santos, Guarujá e Cubatão. São Vicente tem potencial também para áreas de logística. Você vê o, o, esse projeto do Andaraguá, é, de um aeroporto indústria com, sistema, com parque logístico, isso pode gerar também oportunidades aí, é, é, de é, é, indústrias estarem aí é, dando, trazendo maior valor agregado para as cargas que se movimentam também no porto. Claro. E, e isso vai gerar uma conexão entre cidades, eu acho que a gente tem muito a, a se beneficiar, e, e, e continuar tendo um esforço muito grande para que situações como essa é, é, é, não, não, não possam acontecer novamente. Então, é, é válido a discussão, é, de no caso ali de, de se havia uma, uma necessidade de uma proteção por causa de reserva indígena, questão ambiental, mas é, isso não pode levar 15 anos para ser discutido. Então, a gente precisa é, é, limitar é, essas discussões é, no campo jurídico e é, esses recursos que, que não tem fim. É. O A gente agora está começando a ver algo parecido. Né, A gente tem a oportunidade de movimentar o terminal de passageiros é, é, do Oteirinhos agora para o centro, vai trazer um grande benefício, outro grande indutor para o centro de Santos. É, é, a posição onde está hoje o Concais para uma visão de negócio de porto é inadequado, ali é uma área realmente potencial para movimentação de cargas. É, lógico que tem que ter uma, uma adequação econômica para isso, o Grupo ABA, o Grupo Concais, nosso associado, já fez vários investimentos ali, e não pode ser prejudicado mas é, é, eu acho que com o esforço do governo federal é possível fazer essa movimentação e aí você já começa a ver é, é, outros é, é, discussões agora sobre o STS 53 a questão do fertilizante é, é, é, o, o, o todo o potencial que isso pode gerar está é, é, sendo agora judicializado né então eu acho que isso é que a gente tem que tomar muito cuidado para que uma vez que tem um equilíbrio, que as partes não sejam prejudicadas, os projetos têm que andar. A gente tem que ser um pouco mais rápido no crescimento. A gente não adianta ficar querendo se comparar com o que acontece na China, quando a gente, em vez de levar um ano que eles implementam lá um projeto, aqui a gente leva 15. Um absurdo. Bem -vindo. Mas, não. muito bem-vinda essa notícia. Sem dúvida. Tenho certeza que o projeto Andaraguá vai trazer grandes frutos para a nossa região. É, Em reforça ao que você vem dizendo, o, o Samarco Fernando, uhum. uh, o saudoso governador Mário Covas <risos> defendia o aeroporto na região de Praia Grande, nem havia o complexo Andaraguá ainda, exatamente por a sua localização estratégica e por ter áreas. Sim. Né? Um, um aeroporto de cargas em apoio ao de de Viracopos, que já vem, está praticamente saturado. Uhum. Então, é, por tudo isso, já naquela época, era uma questão de visão. Mas aí a legislação, a rigorosa legislação ambiental que temos, que é uma legislação, como dizem os especialistas, de primeiríssimo mundo, embora vivamos numa condição de, de fome, de miséria, como nunca se viu no Brasil. Né? Então é preciso equilibrar Sim. bem essa situação respeitar o meio ambiente, protegê-lo, mas vamos e venhamos. Há necessidades prementes, como, por exemplo, emprego para as pessoas, geração de renda, etc. Fernando, por favor. Agradecer a participação da jornalista Lilian Fernandes, mandando bom dia a todos. O Marcos Libório, vereador, abraços ao Mauro Samarco. Temos um grande desafio no centro, que só se vence com muita união. Atrair o comércio e turismo no centro com segurança permanente. O professor Adilson Luiz, transferir o terminal de cruzeiros para o centro, também será uma importante alavanca para a revitalização da área central. Ele também considera importante essa decisão do Tribunal de Justiça a respeito do projeto Andaraguá. Até pegando esse, esse, esse tema que o professor coloca, a gente, na semana passada o, o presidente da Abitrá, o empresário Baiano Buzeiro, ele, ele coloca, se colocou uma preocupação de uma necessidade maior da participação do CONDESB e principalmente também das prefeituras a respeito dessa proposta que ainda deve ser apresentada este mês, pelo menos tudo indica isso, pelo Ministério da Infraestrutura sobre o processo de desestatização do Porto de Santos. Gostaria de saber eh, do senhor qual é a posição da Associação Comercial, se vem tendo discussões aí, o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer, qual o impacto que pode acontecer, que isso passe, é claro, até para essa transferência do terminal aí de passageiros, né, eh, de uma localização que é uma localização agora com a possibilidade de uma área vizinha transformar em um, um, um novo espaço para fertilizantes, o que, convenhamos, não seria muito adequado, unir passageiros com esse tipo de produto e até o futuro também dos terminais, os armazéns aí onde o senhor está próximo, aí, os armazéns 1 ao 8, que infelizmente muitas promessas foram colocadas e na prática nada foi realizado. Como que a associação está vendo com essa discussão uh, do processo de desestatização? É claro que isso é competência da União, mas obviamente vai ter um impacto enorme aqui nas cidades aí atendidas pelo Porto de Santos. Eu quero mandar um abraço aqui para o amigo Libório, grande vereador, grande é, estudioso né, incentivador aí das ações aí de proteção ao meio ambiente. A Dilson, é, acho que um dos maiores especialistas portuários que nós temos aqui na nossa região, e muito grato à Prefeitura de Santos contar com o profissional da sua competência. E a gente agora na associação, nós estamos aguardando, em breve deve ser divulgados os estudos que foi desenvolvido aí pela, pela SPA, com o um contrato aí junto ao BNDES, a DTA Engenharia, sobre o, o modelo de desestatização do Porto de Santos. É claro que nós já analisamos o modelo que foi proposto para o uhum. Porto de Vitória uhum. e, sem dúvida, lógico que pela, pelo tamanho do Porto de Santos, pela sua importância, é, é, esse modelo ele vai sofrer é, possivelmente uma série de adaptações, várias associações, institutos, inclusive, é, é, se habilitaram como amicos no no processo de Vitória para apresentar já sugestões é, já pensando na chegada dessa modelagem aqui em Santos Então a gente precisa em, primeiro analisar Para poder é, é, entender o que está sendo proposto é, O governo tem sido muito claro Que haverá uma, uma é, é, segurança jurídica Para os contratos dos arrendatários é, é, é, Que estão atualmente no porto Então não, não vai haver nenhum prejuízo aos contratos vigentes eu acho que isso já dá uma, uma, um conforto, né? uma segurança para, para os investimentos. É, eu, eu acho que existe um anseio de décadas, né? a gente tem vários problemas, é, a dragagem eu acho que é o, é o maior exemplo deles, uhum. de como o modelo público de gestão portuária ele é ineficiente, é, é, por causa das amarras, para você fazer um processo de licitação, você acaba às vezes se vendo preso a um contrato é, que não tem a eficiência necessária para atender às exigências operacionais do porto, então é, é, com frequência a gente tem dificuldades aí de problema de restrição de calado, coisa que é, é, na iniciativa privada a gente entende que será muito mais célere a tomada de decisão e a gente pode corrigir esses problemas é, é, com maior eficiência. Então, é... é perguntar para qualquer empresário se você prefere um modelo né, de livre-mercado, né, privado ou um modelo público, é lógico que o mercado sempre vai preferir o privado. Mas é, a grande questão agora é aguardar a modelagem que vai ser apresentada, vamos participar, a associação vai estar presente nas, nas é, audiências públicas, vai apresentar a, as suas sugestões junto aí com a indicação aí dos associados, é, existe uma preocupação com relação ao, ao tempo né, da, de quando for apresentado né, quando for dar início agora ao processo aí de é, é, de audiência pública até depois isso ir para o TCU é, quando seria então talvez né, é, de fato é, é publicado o edital a gente já tem a proximidade com eleições né, então momento de eleições sempre uhum. tem aí às vezes, alguns atrasos né, na, na, na, na, nesses projetos. Vamos ver se a gente vai ter tempo aí suficiente para estar tá publicando esse edital ainda antes de outubro do, de, de 22. É, acho, que, acho que essa é a grande questão. Muito bem, Samarco. Nós vamos continuar falando sobre esse tema no próximo bloco. Eu preciso chamar mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, manhã de notícias. Até já.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 Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco Manhã de Notícias, agora para o último bloco desta segunda-feira, 8 de novembro, recebendo com muito prazer, virtualmente, o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco. Uh, Samarco, falávamos no, no bloco anterior sobre a questão do, de desestatização do Porto de Santos, um process, processo que está avançando. E falando nisso, isso remete a outros temas importantes nacionais, porque o Brasil, como se sabe, arrecada muito, cobra muito tributos, gasta mal e a população vive mal. Essa é a realidade nacional. Reformas, portanto, de base se impõem uma reforma do Estado brasileiro para que reduza gastos, uma reforma tributária para que seja mais justa a cobrança de tributação, enfim, a par da reforma política, tão importante quanto as demais, a reforma administrativa, enfim, há uma série de reformas que precisam ser feitas, mas que não saem do papel, continuam tramitando lá pelos escaninhos do Congresso Nacional. Pergunto a você, diante desse cenário de necessidades do Brasil, de tantas e tantas reformas, e do ano eleitoral, estamos a menos de um ano eleitoral, saindo de uma pandemia que esperamos tenha, logo, logo chegue ao final. O que esperar, Samarco, do ano que vem, do ano de 2022? Vamos ter apenas um ano eleitoral, nada mais do que isso? e tudo vai ficar para 2023 ou alguma possibilidade de nós avançarmos no campo das reformas ainda no ano que vem? É, infelizmente o sistema político brasileiro ele abre esse tipo de negociação política, né? A gente acaba vendo que o Congresso e é, é, já está voltado para as eleições então, é, aprovação de projetos é, as negociações em geral já são todas é, é, voltadas é, é, para os acordos políticos para fortalecer os partidos e, e fica em segundo mais uma vez é, o interesse pelo progresso do país então é, é, é lamentável que que a gente, mais uma vez, tenha que é, ser submetido a esse tipo de situação, mas é é o sistema que, que que existe desde a última Constituição, infelizmente a gente tem que conviver com isso. É, então, a expectativa com relação a, a progresso em relação a reformas, como a reforma tributária, a reforma administrativa, é, é, não é das mais positivas. né? Eu acho que a gente, infelizmente, pelo enfraquecimento né, é, do, do governo federal, do presidente Bolsonaro, é, e a necessidade aí que, que, que a gente enxerga de, de, do governo estar tá, é, ampliando sua, sua, sua base, né, negociando com o Centrão, é, e isso vai, é, é, talvez, mudar um pouco os rumos do que, do que esse governo estava propondo, e, e impedir, acho que, atrasar essas, essas reformas. É, eu acho que vai ser um ano muito difícil e, e, e principalmente esse clima que existe né, entre os cidadãos, né, entre o povo em geral, essa, essa disputa política, essa polarização que, que foi criada é, é, entre esquerda e direita, é, é muito ruim. Eu acho que a gente precisa amadurecer e passar por isso. Eu espero que é, tenhamos sucesso aí na eleição, que, que, que a gente possa vencer né, essa essa barreira que foi criada, esse problema dessa, dessa briga política que existe hoje é, no nosso país. Essa intolerância que se vive no país, essa intransigência, esse clima de Sim. agressividade que estamos vivenciando nesse período. E olha que estamos há um ano, quase um ano da eleição. Não é, Fernando? Sem dúvida. né Até dentro dessa linha, Mauro, a Associação Comercial, muito tempo atrás, a SECOB tinha esse papel de fomentar aí discussões, debates, que eram muito acalorados. Aí. A Associação Comercial pretende também trazer aí os... Os, os candidatos aí não só uh, em âmbito nacional mas estadual e também eu gostaria de saber também a nossa uh, o que, que você avalia a nossa representatividade aí dos nossos parlamentares tanto em âmbito federal como estadual aí nesse atual momento a, a, a a Associação Comercial pretende aí ter uma linha muito forte, até pela sua história, pela sua importância. Inclusive vai lançar um livro brevemente, se você quiser também dar detalhes aí do lançamento desse livro, aí, que deve acontecer aí nas próximas semanas, enfim, nos próximos meses. Mas o papel da associação uh, dentro de discussões importantes, não só para o país, obviamente, mas para a Baixada Santista. Ah, obrigado, Fernando. É, aproveitando aqui então para falar... Primeiro a respeito do, do livro, a Associação Comercial, fundada em 1870, completou 150 anos em dezembro do ano passado e, por causa da pandemia, nós seguramos um pouco a, a, as celebrações, tivemos uma importante homenagem que foi promovida é, é, pelo presidente da Câmara Municipal, Adilson Júnior, é, é, para, para a associação no, no no, no, duas semanas atrás agora, o próximo grande evento será a, a, a entrega, o lançamento do livro contando toda a história dos 150 anos, uma história riquíssima da Associação Comercial, toda a sua importância, uhum. é, não somente no, no, no âmbito municipal, né, mas é, é, principalmente no início das suas atividades para o desenvolvimento do, do comércio exterior no Brasil. E esse evento deve ocorrer por volta do dia 10 de dezembro. Temos a expectativa aí de, de contar com a presença do governador do Estado, com, com o próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Eu acho que vai ser um grande, uma grande oportunidade para estarmos aí celebrando né, a história da Associação Comercial, mas também discutindo os rumos do, do, da nossa região e do nosso país. É, a associação, ela tradicionalmente, assim como a CECOB, como você bem falou, ela re, realiza debates, ela convida então os candidatos é, do governo estadual e também federal para, para fazerem apresentações dos seus planos e suas propostas para os associados, eventos que são abertos ao público também em geral, faremos isso novamente na próxima eleição. E, e você tocou num ponto muito importante, uma discussão que nós temos, inclusive através do Condesão, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, que são os parceiros da SECOB, junto com, com o co com a Unisantos e, e com o Sindicato de, de Bares e Hotéis e Restaurantes da região, os senhores, é, da importância do fortalecimento da nossa bancada é, de deputados no âmbito estadual e federal. É, a nossa região, a Baixada Santista, com a importância econômica que a Baixada tem, é, nós, tá, nós estamos falando da região é, é, que tem o principal porto da, da América Latina, quase 30% do PIB brasileiro passa por aqui, e hoje nós temos um número pequeno de deputados federais. Né? É, é, a gente entende que a região ela tem potencial para ter uma bancada maior. E a gente, para isso, precisa ser um, um trabalho, eu acho que, é, de conscientização, discussão com os partidos políticos, para que os partidos, de fato, é, é, é, apontem os, os candidatos que têm real condições né, de, de, de se eleger, evitar uma pulverização de votos, Aí um trabalho também junto à sociedade para conscientização da importância de votar nos representantes locais, que são esses representantes que vão ter oportunidade de trazer recursos né, para projetos na nossa região. Eu acho que todos trabalhando juntos, a gente pode, quem sabe no futuro, chegar a ter quatro, cinco deputados federais, que é o que a gente entende que a região é, é, tem potencial para ter de representação. Isso vale também para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu acho que é, é um trabalho a longo prazo, mas que já precisa ser feito já já inicialmente para essas eleições. Quem sabe a gente consiga aumentar mais uma ou duas cadeiras agora já na, em outubro de, de 22. E vale lembrar, viu, São Marco, que nós já tivemos no passado quatro deputados federais, sete deputados estaduais. Tivemos uma bancada da região com onze parlamentares. Isso não faz muito tempo. Né? Infelizmente, hoje nós temos dois problemas. Um deles são os paraquedistas que vêm aqui buscar o voto e não trazem qualquer retorno para a nossa região. Essas figuras consideradas celebridades televisivas que vêm aqui e arrumam 80 mil votos, 100 Sim. mil votos. Eu me lembro que o Tiririca obteve aqui 80 mil votos, Samário. 80 mil Exato. votos da Baixada Santista foram destinados ao deputado Tiririca. Enfim, e a população precisa estar consciente e votar nos candidatos da região. Agora, também, os partidos políticos é precisam assunto. selecionar devidamente os seus candidatos. Os candidatos têm o que, Nós temos que ter candidatos que tenham o que dizer, porque para não dizer nada vai serem mais um, quer dizer, só, só atrapalha. Estou tá, de olho em 24, né? É, eu tá estou pensando se eleger vereador e sair deputado agora, mas prejudica aqueles que, que, que podem contribuir para a nossa região. Então, isso é muito importante, quer dizer, porque é, do jeito que a coisa vai, fica realmente Sim. difícil. Temos esse clima de intransigência, de intolerância, de agressividade e sem representação vai ficar muito difícil nós conseguirmos obtermos vantagens e conquistarmos, enfim, projetos importantes para a nossa região. Não te parece isso também, Samarco? Não, com certeza, até independente de, né, de partido político, claro, de, claro. de ideologia, a gente precisa aumentar a bancada. Eu conversava há pouco há poucos dias é, é, com um membro é, de um partido local, vou citar o nome para não, uhum. não fazer propaganda, né? mas a discussão era justamente essa, como é que estava o processo interno desse partido e, e, e aí existe a possibilidade de, de candidatos que a gente sabe que não tem é, é, é, condições né? não tem capital chance, né? político para uhum. conseguir se eleger é. mas que vai se candidatar para se fortalecer numa futura Sim, eleição é. para vereador é isso, e isso é. vai prejudicar o principal candidato desse partido então claro. a gente precisa amadurecer, né? Acho precisa. Que a gente precisa pensar com mais responsabilidade Também. não pode não a gente não pode usar né, a eleição é, dessa forma é verdade não você tem absoluta razão é isso mesmo Infelizmente. É... E amadurecer. Amadurecer. É educação política. Só na Câmara de Santos, pelo menos uns 5, 6 já se colocam, no mínimo, como Como pré-candidatos. Né? Pré ou seja, é um é. volume muito. E talvez. Se que você multiplica pensam? isso por toda a região, veja é onde exatamente. vai parar. Inclusive pessoas que não se elegem vereador e querem ser deputado. Exatamente. É, é uma brincadeira, né? <risos> Parece que a eleição é uma brincadeira. Mas, enfim, Samarco, <risos> nós já estamos no limite do programa, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação e os seus esclarecimentos para todos os nossos amigos internautas. Fernando, algo mais? Não, não. Obrigado então, tá Obrigado pela participação Sim. aí e boa sorte aí na, na gestão aí da Associação Comercial, que tem uma história aí riquíssima claro. aí a ser contada, 150 aí a ser apresentada. A Samarco, muito obrigado, queria reservar 30 segundos aqui, um minutinho, para as suas considerações finais, para as suas despedidas. Muito obrigado. Eu que gostaria, em nome da Associação Comercial de Santos, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês hoje aqui, parabéns pelo programa, é, a gente está sempre aberto, sempre à disposição para, para, para estar conversando, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, é isso mesmo que a gente tem que fazer, na associação é, a gente está num, num trabalho grande nessa gestão de incremento da da, do, da nossa administração fortalecimento das nossas atividades a gente está trabalhando para entregar mais ainda para o nosso associado e para a nossa sociedade e agora com a criação da câmara temática de sustentabilidade fizemos a sugestão aqui recentemente para o nosso prefeito implantar o iptu verde no nosso município então temos muito para fazer e é importante realmente a gente ter até a abertura, né, essa oportunidade de um canal aí de divulgação do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez. E em breve aguardamos vocês para o lançamento do nosso livro no mês que vem. Muito obrigado, Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial, obrigado pelo convite. Fernando, estamos chegando ao final, mas eu só queria avisar aqui aos nossos amigos internautas que, em razão de uma intervenção, um procedimento cirúrgico ao qual vou me submeter, nos próximos dias, ficarei afastado aqui da apresentação do programa por alguns dias, mas vocês estarão sob o comando do <risos> colega jornalista Fernando de Maria, o Humberto Chalubi, como comentaristas, em ótimas mãos. Estaremos de volta dentro em breve, se Deus quiser. Um Deus abraço quer. a todos e até amanhã com o Fernando de Maria aqui no Jornal em Foque, Manhã de desafio. Depois. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia